Tratando desse visto, o que é que Bolsonaro busca de fato agora para regularizar a sua situação nos Estados Unidos? Daniel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Obrigado pelo convite novamente. Aqui no Escritório Novo, ainda decorando, chegaram os móveis ontem, então a gente ainda não decorou, mas vamos, vamos conversando aqui. É, bom, primeiro é importante a gente entender que a diferença entre visto... E status, né? As pessoas têm falado muito na questão de visto, mas na verdade o Bolsonaro não está buscando um visto, porque o visto só é concedido fora do país, fora dos Estados Unidos. Então ele já deve ter no passaporte dele o visto de turismo estampado. O que ele está buscando dentro dos Estados Unidos é mudar o status dele, que ele deve ter entrado aqui com o A, que é o, que é o, é o visto diplomático, né? O status diplomático, e deve estar tá mudando agora para um visto de turismo. Por que, que isso é necessário? Porque quando você entra com status de, diplomático, você não pode fazer um ajuste de status para um outro visto qualquer que possa te dar um green card ou uma residência permanente. Inclusive, não pode aplicar por um visto de asilo, que é o que algumas pessoas aí acabam criando essa expectativa de fazer. Então, ele é obrigado a mudar para um outro que seria no caso do turismo, para depois aplicar um outro processo dentro dos Estados Unidos, que vai dar a ele um outro status, talvez de residência permanente. Então, essa grande é, história que está correndo em cima dessa situação, é, primeiro, ele entrou com visto diplomático, e pegou um status diplomático, dentro dos Estados Unidos o visto não vale mais, o que vale é o status dele, atrelado ao visto com que ele entrou, e aí ele está querendo mudar para um status de turismo, para que esse status dê a ele a permissão para ir para algum outro tipo de, de, de status, seja um green card, seja um, sei lá, alguma coisa de habilidade, ou até mesmo é, o, o asilo. Mas eu não acredito que a estratégia melhor seja a estratégia de asilo. Agora, é... Diante dos fatos que vão chegando ao longo dessa manhã, Daniel, existe o risco, caso se confirme tudo o que a gente tem ouvido, de uma eventual prisão ou pedido de prisão uh, do presidente Bolsonaro, caso venha, uh, caso retorne ao Brasil. Nesse caso, ele deve usar de outros artifícios, falam inclusive de um passaporte italiano, que Bolsonaro está tentando buscar, enfim. De fato, como ele pode traçar essa estratégia diante do risco que está correndo. Porque a gente deixa de tratar simp simplesmente de alguém que deseja ficar mais tempo aí, mas de alguém que está sob risco aqui. Né? É, na verdade, a gente precisa entender uma, uma, um ponto muito, muito importante, que é a estratégia de cada advogado. E o advogado dele delineou uma estratégia que não seria a estratégia que eu usaria particularmente, é, não estou dizendo que está errada, não, não acho, tenho certeza que ele tem aí a, as convicções dele, que tem aí a, a, a, o convencimento dele para escolher aquela estratégia, mas eu particularmente seguiria um outro caminho, porque a partir do momento em que ele pede uma mudança de status, para um status de, de turismo, por exemplo, ele corre um risco de uma determinada negativa, de uma possível negativa. E se tiver essa negativa, ele já está fora de status. Então, aí ele teria que sair obrigatoriamente do país. Então, talvez na época, quando se falou em, não, vamos mudar um status, como eu imagino que ele já deve ter o visto de turismo dele, porque, senão é, possivelmente ele, ele teria dois problemas aí, ele teria que ter entrado com outro processo para fazer a solicitação de um, de um, desse status. É, imaginando que ele tenha esse visto de turismo estampado, era mais fácil ele ir até o Canadá, saía com o status diplomático que ele está, entrava com o status de turismo e aí ele teria aí os 180 dias que ele poderia eventualmente protocolar algum outro processo ou fazer alguma outra situação. Eu não teria é, optado por essa estrutura de mudar o status dele para um outro, um outro status, entre aspas, um outro visto. É, eu faria com que ele efetivamente cruzasse a fronteira e voltasse para que isso desse a ele uma segurança maior. Se for negado esse, esse, esse, essa mudança de status, não é o ajuste, é a mudança de status dele para turismo, ele vai ficar em overstay e ele não vai conseguir fazer mais nada porque ele já está em overstay e ele não vai conseguir é, fazer um ajuste de status dele. Então é um grande problema aí, é um grande dilema que ele deve estar enfrentando nesse momento. E como é encarada essa pedida de mudança, esse pedido de mudança de status, Daniel? É normal? Isso é, é, a gente que está aqui não tem ideia deste dia a dia, é, desses trâmites diplomáticos, enfim, isso é normal? Isso é muito normal, não, não, vamos, não vamos nem imaginar pela questão diplomática. Né? A questão diplomática ela é um pouco mais delicada, ela exige alguns outros procedimentos, porque o status diplomático ele não permite que o diplomata é, faça algumas movimentações de, de vistos e atos dentro dos Estados Unidos. Então você precisa primeiro tirar um, renegar um e depois é, se incorporar em outro. Por isso que eu falei que seria muito mais rápido e mais fácil ele ir até o Canadá e voltar, ou ele ir até o México e voltar, ou ele ir até algum outro país, até Itália mesmo, que está tentando a cidadania, ir até lá e voltar, eu acho que seria mais rápido e mais eficaz para ele conseguir, e se mais seguro também. Mas eu tenho certeza que o advogado dele tem uma estratégia e talvez eu não esteja enxergando a estratégia dele. É, mas... Deve estar certo, imagino, é isso que eu quero dizer. Com relação à mudança de status, é muito comum dentro dos Estados Unidos, né porque as pessoas, é, o, o turismo, o turista vem para os Estados Unidos com aquela ilusão de que ele, ah, eu vou ficar ó, seis meses, eu vou estender o meu status por mais seis meses, que é permitido é, ou eu vou para os Estados Unidos e vou com visto de turismo entro pego o status de turista depois eu peço mudança de status para estudante e ele vai fazendo isso daí e vai ajustando e vai mudando e vai vai é muito comum esse tipo de movimentação o que a gente tem que tomar cuidado agora é que é o seguinte, ele mudou, ele está pedindo, ainda não foi não foi deferido, ele está pedindo uma mudança de status para turismo. Lembra que como turista ele não pode trabalhar e não podendo trabalhar também não pode palestrar. Não pode dar é, entrevistas comerciais, ou seja, recebendo por ela. Qualquer coisa que for considerada trabalho ou remuneração vai gerar um problema para ele. Então precisa entender essa situação, ela é muito mais complexa do que as pessoas estão imaginando e eu tenho certeza absoluta aí que tanto o Bolsonaro quanto o advogado dele devem estar perdendo algumas noites de sono aí para tentar pensar na melhor estratégia. Eu acredito também. Agora, para o cidadão comum, Daniel, esse tipo de pedido de mudança de status, né, entra como turista, pede para alteração para estudante, isso pode trazer algum impacto negativo, algum, alguma menção negativa, algo que desabone a, a conduta deste brasileiro que busca essa alteração de status aí? Ou, repito, para, inclusive para estes, isso é algo normal? Isso é muito comum, é muito tranquilo, é muito comum, as pessoas costumam fazer isso sim, não tem problema nenhum. A única coisa que eu sugiro sempre é que essas pessoas façam isso através de advogados e não de consultorias, porque os advogados vão orientar essas pessoas com relação a uma possível negativa. Porque sim, é uma deliberação da, do, do departamento de imigração decidir se vai estender esse status, vai mudar esse status ou não. Se ele não estender e não mudar esse status, a pessoa ficou além do tempo permitido e ele precisa sair imediatamente sob pena de de repente tomar um banimento aí de cinco anos de não poder pisar nos Estados Unidos. Então essa pessoa precisa tomar muito cuidado com relação a isso mesmo sendo um procedimento comum e simples. E minha pergunta foi exatamente por Daniel? Posso imaginar que o caminho mais simples ou mais fácil de obter esse visto é o de turista, né? Com certeza, com certeza. E aí faz Na verdade, upgrade, hoje, né? o, o que as pessoas precisam entender é que, assim, muitas vezes elas vão nos consulados pedir o um visto errado para o propósito errado. Então, ela quer vir para os Estados Unidos estudar. Mas ela imagina que vai ser muito mais fácil pedir um visto de turismo. Então, ela pede o de turismo e aí quer vir para os Estados Unidos e mudar o status dentro dos Estados Unidos. Se o agente ali de, de entrevista entender que a intenção primária dessa pessoa não é é, o turismo e sim o estudo, ele vai negar. Não porque essa pessoa não tem capacidade de fazer turismo ou não tem capacidade de estudar, mas porque ela pediu visto errado. Agora, Daniel, ah, com ela, voltando à questão do Bolsonaro, isso tem prazo para uma devolutiva por parte dos Estados Unidos para dizer para ele sim ou não? E, não, enfim, tem. não, Não tem? Não tem? Não tem. E qual que é o grande problema disso, Pitório? A gente tem visto que 90% dos casos de pedido de mudança de status ou extensão de status, eles têm vindo depois do período que a pessoa pediu a mudança. Então, se ele pediu a mudança para, sei lá, para turismo, é, e ele pediu dizendo que ele vai ficar 180 dias, que é o período máximo que é permitido para um status de turismo, é, ele vai vir aqui no, no centésimo, cargésimo primeiro dia. Ele vem um dia depois, dois dias depois. Ou seja, se vier negativa, a pessoa já está em overstay. Se vier positiva, essa pessoa já tinha que ter feito um outro pedido de extensão, senão ela vai ficar em overstay. Então, é uma linha muito fina Onde tanto ele quanto o advogado vão ficar pisando em cima, o que eu particularmente, como eu disse no começo, o que eu particularmente teria feito o contrário, teria pedido para ele sair e voltar para os Estados Unidos com o visto de turismo dele, se é que ele tem esse visto. E Daniel, e na questão da estratégia ainda, uma outra questão, vamos imaginar o pior cenário, negado. Ele pode falar, tá bom, negocio, posso tentar esse então? Existe a possibilidade de uma nova tentativa ou aí então sim é de fato a saída imediata do país? se for negado a saída imediata do país, não há muito o que ele fazer. Mesmo que ele entre com um pedido de asilo, eu não acho que um asilo para o Bolsonaro seria seria concedido, porque para ser concedido o, o asilo, a perseguição, o motivo da perseguição no seu país de origem tem que ser, não pode ser considerado crime dentro dos Estados Unidos. E muitas coisas do qual o Bolsonaro está sendo acusado são consideradas crimes dentro dos Estados Unidos e estão batendo muito na questão aí da invasão do Capitólio aqui, que, que aconteceu na época do Trump, onde o Trump e os, os, os agentes também acabaram respondendo aí criminalmente por isso. É estão colocando essa questão como a cerejinha do bolo para justamente justificar. Não cabe asilo, não. Se ele quiser, ele que busque outra coisa. Ele pode buscar um visto de habilidade, por exemplo. Mas eu não vejo a questão do asilo ser aprovada para ele, não. E no caso ainda do visto do Bolsonaro, Daniel, você entende que pode ter uma ingerência por parte do governo Biden para que isso seja é, concedido ou não conseguir, é, concedido, deferido ou indeferido? Pode ter uma ingerência por parte... De agentes políticos para uma decisão que poderia ser meramente técnica? Hum, não, é, é assim, a gente, não, por, com relação ao governo, não, def, definitivamente não, não, não vejo isso, não acho que isso vai acontecer. Mas a gente precisa lembrar que todo agente de imigração, antes de ser agente de imigração, ele é um ser humano: ele é pai, ele é, ela é mãe, ela é dona de casa, ele é dono de casa, ele é trabalhador, ela é trabalhadora, enfim. É, cada Ele é um ser humano, ele sente dor, ele sente medo, ele sente angústia, ele tem opiniões. E a opinião do agente que estiver analisando esse processo pode ser contrária à opinião política do Bolsonaro. Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados. Olha, Daniel, o assunto de hoje não poderia ser mais uh, pertinente mais relevante do que isso, porque muito provavelmente culmine nessa preocupação de todos no retorno do presidente Bolsonaro para cá e uma eventual prisão em função dos fatos ocorridos noticiados na manhã desta quinta-feira. Obrigado, viu, Daniel?